Um mentiroso, quando apanhado em flagrante, continua mentindo. Isso porque ele acha que as pessoas admiram a sua capacidade de falsear a realidade e passa, ao mesmo tempo, a investir pesadamente contra aqueles que falam a verdade sobre ele. É o caso de Lula. Apesar da idade avançada e do cargo que supostamente ocupa, ele não sabe ficar um dia sem mentir. A mais recente dele, teríamos no Brasil 700 milhões de vítimas da Covid. Destas, 300 milhões teriam morrido por culpa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não esquece Bolsonaro. É como se tivesse passado um furacão nesse país e tivesse destruído. Ou seja, só para a gente ter ideia da desgraça que esse país foi submetido, dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram. Culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência. A medicina e respeitar o povo que precisava tomar vacina É claro que a fala desastrada do boquirroto de Garanhuns Logo caiu na grande rede e virou piada entre os internautas Marta tágera de Teresina ironizou o suposto presidente Ela disse, absurdo, eu morri e nem sabia A deputada federal Carla Zambelli de São Paulo protestou Segundo ela, o Brasil tem 213,3 milhões de habitantes Segundo dados do IBGE E questiona quem tem o consórcio na mão mente, zomba e não passa por checagem que desmente essa fake news. O advogado James Araújo, de Fortaleza, no Ceará, comentou Dilma ensina matemática para esse aí, porque ele só sabe subtrair. André Luiz Marçal enfatiza Luiz Inácio Lelé da Silva. E os comentários seguem sempre na mesma linha. Lula virou a grande piada nacional e logicamente que não apenas por causa disso. Enquanto isso, o ex-presidente Bolsonaro anuncia providências. Ele afirma que vai ingressar com duas ações contra a assombração petista. Bolsonaro afirma que está sendo continuamente agredido em sua honra e que a justiça precisa dar um freio nesses absurdos de Lula. Segundo ele, a perseguição brutal de que está sendo vítima tem apenas uma finalidade, que é prejudicar seu desempenho político e sua provável candidatura presidencial em 2026. Bolsonaro está ativo na coordenação nacional do PL durante o pleito municipal do ano que vem. Estará, portanto. Mas vamos ao que ele disse. Sexta-feira, 12 de maio. Na próxima semana, entrarei com duas ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Primeiro, diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões, a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua. Boa noite a todos. Tudo isso que acabamos de ver mostra que Lula e o PT não respeitam ninguém, não respeitam a verdade e falam sobre combate às fake news apenas como retórica. Basta ver a interpretação que se deu a um outro episódio na Câmara dos Deputados. O deputado Márcio Frias tomou o celular do anão de Jardim Guga Noblar, um infiltrado petista na imprensa brasileira. E na grande rede, o energúmeno André Janones, que é deputado federal, imagine você, tratou de semear mentiras. Disse que o pseudo-comunicador tinha levado um murro de Frias e que o deputado estava prestes a ser caçado por isso. Interessante que ele escreveu caçado com cedilha, além da mentira, né? quando deveria ser com dois S. Ou seja, o petista e seus sectários, além de muito mentirosos, são também extremamente burros e ignorantes. E mais ainda, quem os acompanha cegamente, sem sombra de dúvida. Tony Rodrigues, Além da Notícia.